Tudo gira. Tudo é giro. Tudo está em movimento porque tudo gira. Tudo está em mudança porque tudo tem esse movimento. O giro está em todos os lugares. Giro é tudo que você vê. Tudo que você percebe, sente, ouve, cheira e vê são frequências desses giros. Os giros é a razão de que tudo seja energia. Energia é toda a frequência desse movimento giratório. O giro é o que faz o átomo ser um átomo. Giro é o que faz a Terra girar. Planetas, galáxias, estrelas, quasares, tudo. Isso é aceito na ciência, mas nunca é explicado. Para descobrir por que essas coisas giram e por que o giro é tão importante para manter tudo nessa dinâmica de sistema, é só colocar o giro nas equações. Porque o giro é fundamentalmente a fundação do porquê toda a realidade funciona do jeito que funciona. Estamos chegando a um ponto em nossa evolução da humanidade, onde temos que transcender nossa compreensão atual da física do universo e chegar a um novo nível, um nível unificado de física, onde temos uma visão do todo, uma visão holística, uma completa visão da física do universo que inclui as forças fundamentais da natureza, em vez de lutar contra a natureza que é a maior causa de destruição que vemos ao redor do nosso planeta nós temos que nos conectar a ela entendê-la e ver todas as suas funções através desses movimentos giratórios tudo que você vê são frequências energia isso já é cabalmente explicado pela física moderna mas eles não ligam os pontos é preciso fazer uma correlação e perceber que o giro é o que conecta todas as coisas. Tudo está indo para uma singularidade desse giro. Todos os giros, todas as frequências, todas as energias provêm de uma única singularidade. Essa singularidade está no horizonte de eventos dos buracos negros. E os buracos negros têm toda a informação do universo. Porque se a luz não pode escapar dele, então ao redor da borda dele, que é o horizonte de eventos, Lá existe toda a informação, então os buracos negros que irradiam toda a informação do universo. O que a frequência giratória que está correndo esse giro, que é o mesmo que o tecido do espaço-tempo não só dobra, como essa dizia, vem do efeito Coriolis. Além dele dobrar, ele torce, ele faz um torque, um giro. Então essa é a razão de todos os giros do universo. A gravidade provém desse giro. Ao torque do universo, ou no específico do espaço-tempo. Tudo que você consegue enxergar são diferentes escalas desses giros, diferentes frequências, que é energia. E energia é eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a junção das forças dos giros, que faz o torque, a gravidade de todo o universo. Tudo que você enxerga é eletromagnetismo, que é chamado de luz. Seja a luz visível ou a luz invisível, todos são espectros, espectros desse giro. Então, se tudo são espectros eletromagnéticos desses giros, e tudo está indo para uma singularidade, então essa singularidade contém toda a informação. E se existem diversos comprimentos de onda de giro, então existem diversos tipos de singularidades e se na singularidade contém toda a informação, então as singularidades são fractais delas mesmas. Porque se toda singularidade tem todas as informações do universo em diferentes escalas, então todas as singularidades se conectam em uma só. Então só existe uma singularidade no universo. Essa única singularidade se fractalizou em diferentes tipos de singularidades. E esses diferentes tipos de singularidades, existem diferentes e infinitos tipos de comprimentos de onda, de giros, de frequências, que é o eletromagnetismo. E esse eletromagnetismo está conectando tudo, está irradiando tudo, está diferenciando tudo. Basta a ciência entender isso e fazer as medidas possíveis e cabíveis para a compreensão do todo. Só assim conseguiremos fazer uma física unificada com tudo. Não uma física separada, uma física separada de nós mesmos. Porque se nós estamos no universo, nós fazemos parte dessa própria física. Então, entendendo a nós mesmos, também entenderemos o universo. Isso está impresso em tudo. Até as filosofias antigas e religiões antigas mostram isso. Que existe essa conexão com o todo. Essa é a nova ciência, a nova física que vai mudar tudo.